Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Dias da Bricolage da Le Roi Merlin. Eu sou a Joana Laranjeira e hoje vamos fazer uma sapateira. E é uma sapateira especial porque vai ser assim, sapateira barra banco. E o que é que nós vamos precisar? De ripas de madeira, assim, algumas. Vamos cortá-las à medida e vamos ter várias secções e vários tamanhos. Umas para fazer os pés e outras para fazer aqui assim a estrutura na lateral. Porque depois vamos usar estas placas assim de madeira para criar o assento e a zona para pôr os nossos sapatos. A ideia para fazer é assim, muito simples, vamos precisar de um uh, barbequim parafusador porque vamos ter que perfurar a madeira, aqui as nossas ripas, e depois a parafusar os parafusos aqui à madeira. Instrumentos assim, de medição, um lápis, uma fita métrica, um esquadro, é isto, vamos começar. Eu já tenho aqui as minhas madeiras todas cortadas. Vai fazer sentido depois fazerem um pequeno desenho assim e perceberem a dimensão que querem total vossa, da vossa sapateira para conseguirem chegar a estas dimensões. Se quiserem fazer igual, não se preocupem que as medidas vão estar todas aqui. Então vou começar com as marcações aqui dos pezinhos da minha sapateira. Vou usar uma caneta e uma fita métrica. E Eu sei que quero marcar aqui o sítio onde vou perfurar a madeira primeiro para ter a primeira... Uh estrutura aqui, esta, vou fazer aqui a furação, depois vou fazer uma imediatamente abaixo com espaço suficiente para conseguir que esta madeira entre facilmente e uma aqui no final para dar estrutura à minha peça e conseguir ter mais uma, um nível de prateleira. E vou marcar aqui 2,5 cm aos 10 cm e no final fazer uma prateleira assim baixinha, Vou fazer 7 cm a contar aqui do final. Agora vou encontrar o meio da minha peça. Eu sei que esta ripa tem 44 uh, mm. Então vou aqui aos 22 E marco o centro da peça. Para que os parafusos fiquem todos certinhos. Isto é preciosismo, não precisa ser, ser assim, mas é mais seguro. E vai dar mais estrutura aqui à nossa peça. Vai ficar tudo certinho. Pronto. Porque depois estas uh, verticais vão segurar. Estas horizontais, vocês quando eu começar a montar já vão perceber. Vou marcar exatamente uh, igual em todas as minhas verticais. E assim vou medir tudo e depois faço a furação todo ao mesmo tempo. Pelo menos aqui nas verticais. Agora, com um para parafusador, vamos colocar uma broca. Eu estou a usar uma broca 4, uh, se eu não estou em erro. O parafuso, for o tamanho 5, usar sempre uma broca. Pelo menos é assim que eu gosto de fazer. E geralmente é o aconselhado menor, que é para abre um bocadinho uh, um, abro a furação do nosso parafuso, mas continua a dar suporte, o parafuso vai arriscar na mesma. É muito importante sempre perfurarmos primeiro, antes de colocar o parafuso, para que a nossa madeira não estale. Então, é isso que eu vou fazer agora. Para perfurar aqui as nossas ripinhas, eu vou usar uma madeira de descarte, podem usar também uma placa de vidro, qualquer coisa que proteja a vossa bancada de trabalho. Neste caso, vamos furar de um lado ao outro, para que o parafuso passe facilmente esta primeira ripa e chegue aqui à nossa segunda. Fazer exatamente o mesmo passo em todas as, as furações e marcações que fizemos nas nossas ripas. Neste passo podem usar luvas, eu não gosto porque sinto que perco um bocadinho a sensibilidade no que estou a fazer. Podem usar óculos também, é, é aconselhável até quando estamos a trabalhar madeira usar sempre óculos, porque pode saltar alguma coisa para a vossa cara. Tentem manter a parafusadora o mais direita possível para que a nossa furação não fique inclinada. Então, agora para começar a montar a nossa estrutura, eu vou, estar, vou usar estes parafusos não é de madeira, são próprios para madeira, e é sempre bom usar parafusos, porque nos dá aquele, aquela fixação imediata, mas é muito importante usarmos também cola de madeira, que nos vai reforçar a estrutura a longo prazo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar aqui por esta, até vou virar assim um bocadinho para mim, e vou colocar cola de madeira neste topo, porque eu vou juntá-las assim, assim, portanto vou colocar cola de madeira aqui neste topo, e agora podem fazer, ou com a mão, ou até vou usar assim um pincel para espalhar um bocadinho aqui a cola, para não ter muito desperdício e não sair muito, muita cola para fora quando apertar, porque o parafuso vai apertar esta uh, face contra a outra. E agora vou colocar assim. E agora vamos usar exatamente a mesma máquina, mas vamos só mudar, tirar aqui esta broca, colocar uma ponteira e mudar o modo para a parafusadora. Agora aqui podem ou pedir ajuda para vos ajudar a fixar a estrutura, ou usar um grampo. Eu como é o primeiro, vou tentar colocar só assim. Okay. É normal as ripas continuarem a rodar sobre si, nós vamos continuar aqui a montar a estrutura para conseguir fixar tudo melhor. E a cola quando secar, vai nos dar este, esta fixação mais duradoura. Agora aqui, no segundo nível, fazer exatamente a mesma coisa. Vamos pôr cola. Posso pôr mais um bocadinho, vou espalhar okay. e colocar o parafuso. Okay. Podem ir limpando logo assim o excedente da cola. E vou fazer exatamente o mesmo aqui embaixo, assim aqui ok e com outra vertical fazer o mesmo, vou colocar primeiro a primeira cola aqui, vou já pôr nas três uh, ripas e depois ponho os parafusos todos ao mesmo tempo. Até vou tentar virá-la assim. A cola de madeira não seca assim imediatamente, por isso conseguem colocar, espalhar bem, sem muitas pressas, porque ela demora. Depois depende sempre da cola que escolhem, mas demora sempre meia hora, uma hora a secar. Por isso têm tempo para estar a fazer tudo com calma. Ok? fazer um a um e vou me preocupar em alinhar primeiro este e depois passo para os próximos. Aliás, eu agora até vou baixar a estrutura, que acho que me vai ajudar mais, porque estou a fazer 100 gramas. Vou limpar aqui. Eu vou começar pela parte de cima. Sim. Façam força, puxem a ripa para vocês e com a máquina fazem a força oposta, para que conseguirem tipo, tudo Bem uh, estruturado. Aqui até podem verificar, podemos estar a colocar esta ripa torta, podem verificar a distância que temos aqui. Temos 3,5 cm. e ter exatamente a mesma aqui para ficar tudo certinho. Até vou fazer uma marcação e assim sei onde é que tem que estar aqui a pontinha da minha ripa. Vou fazer exatamente o que fiz ali, deste lado. Medir de que temos 21,5. E vou fazer uma marcação também aqui, nos 21,5. Para que fique tudo certinho. Assim já sei que esta vai ficar aqui. Agora, o parafuso. E agora vou repetir exatamente este passo, novamente para ter a outra lateral da nossa sapateira. Já tenho aqui a segunda estrutura. Temos esta aqui, temos as duas prontinhas para começar a montar a nossa sapateira. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui outras marcações porque eu vou usar estas uh, ríperas para conectar as duas laterais, uma assim nesta de baixo e outra aqui na de meio, assim. Portanto, vou marcar o centro destas minhas uh, ripas centrais. Com a fita métrica, marcar as duas, 55, 25 e, e, e qualquer coisa, não é? Vou fazer exatamente igual na outra. E já sei onde é que vai ficar esta minha rica. Isto porquê? Porque eu vou ter que fazer também uma pré-furação aqui para depois fazer exatamente o que nós fizemos uh, com o parafuso. por colocar cola neste topo, segurá-la aqui e perfurar deste lado e fixar com o parafuso. Vamos fazer tanto neste nível como aqui neste. Vou já fazer a furação, vou só encontrar o meio da nossa madeira, não é? Exatamente igual como fizemos há pouco. Vai ficar tudo certinho. Aqui uns 22... Esta furação também será feita de um lado ao outro da nossa madeira, por isso vou usar aqui a nossa madeira de descarte. E vamos passar outra vez a nossa máquina para a broca. Assim. Aqui igual. fazer exatamente o mesmo na outra lateral. Agora, antes de uh, colocar esta estrutura nas laterais, o que eu vou fazer é encontrar o meio desta ripa para conseguir alinhar com o centro do nosso, da nossa furação, para ficar tudo simétrico e central. Ok. Vou colocar cola aqui também. Okay. Vou espalhar a mesma com o meu pincel. E agora vou usar esta outra ripinha para me ajudar aqui. Alinhar tudo e colocar o parafuso. A ideia é fazerem também força deste lado e empurrarem com a máquina no sentido oposto. Vou buscar esta nossa lateral. Vou colocar a cola deste lado também. Assim. E fixar com o parafuso. Agora vou ter que só chegar um bocadinho para aqui. Estamos a ficar com uma estrutura grande já. Vou fazer força. Ao lado contrário e com esta mão puxar a ripa para mim, para conseguir... E agora, já coloquei cola na segunda ripinha e vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos aqui em baixo, neste nível. Sim. está pronta, eu aconselho a pintarem sempre e usem assim um tom bem escuro para contrastar agora com o, o tampo nosso, o final aqui da nossa sapateira então, pintem toda esta estrutura, esta parte toda de um preto ou de um cinzento ou um azulão assim muito escuro e depois o último passo é só, podem ver aqui colocar um painel aqui esta aqui até acho que ficava bem assim com a madeira natural e só a estrutura pintada com um tom que dê contraste. Pronto. A ideia agora é colocar aqui embaixo também e fixar a estrutura, estas, esta estrutura aqui às nossas madeiras. Podem fazer aqui por baixo. Vão sempre perfurar primeiro com a broca e depois colocar o parafuso. Vai ficar muito mais fixa do que se deixarem só assim. Agora, aqui exatamente a mesma coisa. E a ideia será sentarem aqui em cima e colocarem os sapatos aqui. Assim. E agora... Até vou colocar aqui os sapatos e uma almofarinha. Espero que tenham gostado deste projeto e já sabem, se quiserem recriar, encontram todos os materiais nas lojas de Louis Merlin ou em LouisMerlin.pt. Muito obrigada por terem assistido e até uma à próxima!